assim A cidade cresce e o número de funcionários públicos tende a aumentar, né? Agora vamos ver se as vagas vão mesmo ser decididas por concurso público ou será um apadrinhamento. Né? A gente não, não tem como verificar isso, mas eu acredito que vai ser por concurso sim. E boa sorte a quem for lá, né, que trabalhe certo... Não faça como muitos que até ridicularizam o povo que os procura. Né? Tem muita gente boa, mas também tem as pessoas ruins que procuram serviço público e prejudicam as boas. Que né? aumentem as vagas, se tem condições de pagar, se a cidade cresceu, tem que ter mais funcionários, sim.